Boa tarde, Darcio. Tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Tudo de joia. Legal. Boa tarde, de <risos> Você é o homem morador da casa de gesso. A sua casa, ela é inteiramente construída com blocos de gesso. Exatamente. 95% de em concreto, tá em cima da porta, mas é uma casa de gesso. Aham, beleza, a gente vai chegar lá. Nessas questões aí da, das vergas e contravergas e tal. Primeiramente, eu quero agradecer você por estar me dando essa entrevista. É, você é da, do grupo Nevada Gesso, né? Exato. Beleza, a gente vai falar disso também, um pouco mais pra frente. É, você é construtor de casa de gesso, é isso? É só gesso, né? Na verdade, eu sou é só e ouvindo a construção civil, né? Da construção civil. Então você manja, manja de construção. É, já vem da construção. Então, não tenha conhecimento com o material, e Saiu é. a casa Beleza. Então vamos lá. Bom, é, o que a gente estava conversando antes é que você está casado, né? E você estava pagando aluguel e resolveu sair do aluguel e... Aí vocês compraram um terreno e fizeram o radier, que era a coisa básica né, para se construir uma casa de gesso, e optaram pelos blocos de gesso. Por que, que vocês, você e sua esposa, optaram pelo bloco de gesso? Como é que vocês chegaram nisso daí? Eu acho que o bloco de gesso, a gente chegou nele devido a, ao nível de acabamento do material. A gente trabalhou... A gente trabalhou, não, a gente estudou, e A gente viu que com o bloco tradicional a gente ia levar muitas etapas até chegar num ponto de conforto, de, de, de acabamento e no gesso a gente ia chegar com o próprio material, com o próprio bloco, então foi meio que fácil escolher. É, entendi, você fez um, uma, um estudo comparativo antes então? É, a gente fez, né, a gente já, eu já, como já, já falei, a gente veio da construção e eu sabia os passos que a gente tinha que dar. E aí, conforme a gente, o bloco de gesso, a gente viu que pularia muitas etapas, ganharíamos muito tempo, economizaríamos muito e foi o que a gente escolheu. Beleza. Agora deixa eu te perguntar, é, comparando a construção de bloco de gesso com a alvenaria, que é a alvenaria comum aquele bloco, aquele bloco. Tem, vou, vou pegar ele aqui, cara. Pera aí. Que... É um homem que guarda bloco claro. Então, é, aqui, é tudo assim mesmo, é tudo no improviso, relaxa. Com esse aqui, ó, danadinho, deixa eu danadinho, danadinho. Você comparando, comparando a alvenaria comum, que é esse bloco, né, a alvenaria comum, é, com o bloco de gesso, né, na parte do chapisco, reboco, fazer massa, embolso, é, chapiscar de novo, rebocar, passar régua, massa corrida tal. Cara, me fala, fala pra, pra gente sobre isso daí. É, nossa, cara, fica até repetitivo a gente ficar falando, porque é assentar o bloco, ficar a linha, colocar alinhado, e próxima fiada, e próxima fiada, e quando você vê a parede está lisinha, não tem mais o que fazer, a, a, a obra está limpa, não tem entulho, não tem sujeira, é, é, é muito, muito, prático, isso muito no, prático. Isso no gesso, né? Isso no bloquete de gesso. Porque na, no, na, na alvenaria tradicional, convencional, é areia, é empurro que vai juntando, é um trabalho pesado, é um trabalho pesado, né? Trabalhar com o bloco, dar o acabamento. E, meu, a comparação é... Até com até, a, a, meus parceiros que me ajudaram, e falaram, meu, dá pra fazer três casas aqui e ainda dá risada, porque a comparação com o bloco de convencional é, é muito mais leve, muito mais prático. O resultado é muito mais satisfatório. Assim, já de cara, de cara você vai ter um resultado muito legal. Qualidade muito boa. Ok. É, é, é Comparando o tempo de construção. Se você fosse construir a tua casa, a casa que você está morando hoje, com o, o danadinho aqui, certo? É... E com o bloco de gesso, o tempo de construção, qual é o tempo, cara? Olha, cara, vou falar pra você que A, a minha casa em bloco de gesso, hum. pra levantar as paredes, eu levei 10 dias, em 3 pessoas. É. Praticamente 3 pessoas. E, e é um trabalho que no bloquete, no, no, no tijolo baiano, ou no bloco comum, bloco de concreto, pelo menos aí uns dois meses para levantar deixar tudo cheia as, as colunas e de, depois ainda é. para entrar a parte de reboque e, e para deixar num ponto confortável como eu disse porque a minha casa aqui não sei se dá para ver no vídeo acho que ainda dá é para ver mas ainda tem um pouquinho da marca do, do, das juntas eu nem dei o acabamento então, bom que fica por dentro então eu nem dei acabamento ainda eu só rejuntei passei uma demão de, de seladora é para não soltar poeira no, no toque e aí o próximo passo é uma massa corrida uma coisa fininha uma, uma coisa fina mesmo e pintura porque no bloco convencional até chegar nesse ponto é como você falou é chapisco embolso, e refoque, bate régua e massa corrida por cima e é muito passo Pra chegar nesse ponto que tá aqui. Tanto que quem vem, nem, nem sabe que não tá no acabamento. Quem olha fala, nossa, esse aí já tava com acabamento. <risos> Mas não tá ainda, já tá grosso. Entendi. E, e inclusive, só me uma dúvida. Na, na pintura, você vai economizar na tinta, né? Ah, imagina, pra mim, uma parede dessa cor aqui, ó. É que ainda acho que tá meio acinzentado. Mas é muito assim a, a, a cor por ser branco uma demão já vai dar um resultado muito bom provavelmente eu não, não entendo tá com uma demão de seladora e já já homogeneizou em relação à cor ficou bem homogêneo e agora meu passar uma massa corrida uma tinta aqui é o sonho do pintor <risos> <risos> <risos> legal legal Claudio, deixa eu te perguntar uma outra coisa, é, falando de, de termoacústico, o que, que você conta para gente? Primeiro explica Termo. aí o que, que é termoacústico, né? Termoacústico é, é, é a capacidade que o Bloco tem de segurar o som na parte acústica, tanto de dentro para fora, tanto de fora para dentro. É, aqui a gente mora, aqui é uma área de chácara, então as chácaras vizinhas aqui, é, aluguel de, de, de casa de final de semana, né? Então, piscina, música alta. Uhum. E aí, meu, é fechar as portas, fechar as janelas, um, você escuta no máximo ali um, um grave ali no fundo, só um, um enfim, não, não incomoda nem um pouco, você conversa normal aqui dentro de casa, é, assiste um filme, um filme, música botando alto lá fora e de dentro pra fora acho que a gente não incomoda muito, não sei <risos> mas e aí na parte térmica que acho que eu, que eu mais gosto, né porque eu morei na casa de alvenaria comum que era quando era sol, eu não aguentava ficar dentro de casa que era muito quente e quando era frio eu tinha que ficar que nem um, um não sei nem o nome daquilo pinguim eu, como? pinguim é, queria um pinguim, queria um pinguim. Eu ia a minha esposa assim, agarradinho. Que não é ruim também, né? Mas tudo bem. <risos> <risos> Mas assim, aí aqui, é, a sensação que eu tenho, eu não consigo falar. Toda vez que eu falo, de eu falar que tá um sol escaldante lá fora. E eu entro aqui, é, a sensação é que eu tô debaixo de uma árvore. Sabe? E aí eu entra a parte do. Eu esqueci a palavra? Termoacústico. Termo é uma coisa que não, aquela outra. Higro... Higrometria. Higrometria. Eu acho que é essa parte que funciona, que não é possível. Porque eu tô fora da casa. A sombra, tá. tá, tá protegido do sol, tá, tá bom. Mas quando eu entro aqui dentro, é preço. É diferente. É diferente mesmo. Só citando aqui, para você saber mesmo. Legal. É, agora, uma coisa assim que eu acho que todo mundo tem. Tem muita curiosidade, cara, e eu gostaria que você fosse bem sincero em relação a isso, porque, primeiro, que você é da área da construção, fala de preço, certo? É. É, se você fosse... Quantos metros tem tua casa? 100 metros, mais ou menos? Aqui, não, são... 56 metros Segunda. de área quadrada. 56 metros de área quadrada. É, de parede daria uns... De parede, uns 150 metros, 160. 150, Sim. vai. 150 metros de parede, né? O, o bloco a gente mede por parede, né? Não mede por área quadrada, né? Exatamente, esse bloco é por área de parede, não área de construção. Beleza. Bom, me fala aí, é, em termos de preço, quanto ficaria essa mesma casa que você construiu junto com a tua esposa, que foram é, os seus parceiros, né? Na, no danadinho, vou mostrar o danadinho aqui de novo, certo? Quanto ficaria, tá? Em reais, mesmo, em dinheiro, porque eu tenho certeza que você fez esse cálculo aí antes de qualquer coisa. E quanto ficou no bloco de gesso, cara? Vai lá. Vou até desligar o meu microfone aqui para ficar bom. Então, a gente usou o bloco de gesso aqui e é um bloco que não se faz no quintal, é um bloco feito em fábrica com controle de qualidade, então o preço dele, a gente, no total, 160 metros de parede, saiu a pra gente praticamente a 14 mil reais. Eu acredito, e pelo, pelo cálculo que a gente estava fazendo, e essa casa com seus 56 metros quadrados, no preço da mão de obra e material cobrado aí no mercado em média sairia seus 80 mil reais então dos 14 para 80 o, essa diferença aí não, não daria mão de obra a gente fazer a, a caça de gesso então é os 40% os 60% mais barato que a gente fala a gente fala não que a gente ouve o povo falando nos vídeos que a gente vê na internet eu sei que você vê na internet que eu vi <risos> <risos> e é isso mesmo é muito mais barato mesmo Bom, então por enquanto a gente está com. Estamos na pole position aí, né? Com, com eu, eu acredito que sim, né? <risos> Beleza. Cara, é, é interessante isso, né? Você ia gastar 80 pau é, pra entregar a rebocada, mas não pintada, né? É, levantada e rebocada. Levantada é e rebocada. Que, né? que aí depois ainda entraria massa acrílica ou corrida e depois a pintura. Ou de, né? Ou um gasteato, de repente. O na verdade, ele, ele é uma estética ali, né? É um padrão arranhado em uma direção, exatamente para esconder imperfeições de reboco. Não sei se você sabia disso. Vivendo e aprendendo. Hum? <risos> né? <risos> é, para esconder imperfeições de reboco. Você acha que é mais um seis pau aí? Tranquilão. Ah, com certeza, hein? Com certeza. Ótimo. Bom, agora vamos lá. Então, você construiria uma casa de gesso sem medo para outra pessoa? Se o cara é chegasse é. para você e falasse assim, Darsho, toma aqui a grana, faz uma casa para mim. Você faria? Tranquilo, tranquilo. Com, com planta, com... Seguindo todas as normas ali da, da base, da fundação ali, tranquilo. É isso que você falou é muito importante porque é, precisa considerar uma coisa, né? É, você se lembra daqueles prédios que caíram lá que os caras usaram areia para construir? Lembra, lembra. A areia de praia, né? Sim, sim. Então, é, o prédio caiu porque o, o material, né? E a, a maldade dos caras, a incompetência, a irresponsabilidade dos caras, né? Na construção, a ganância também dos caras na construção resultou na, na demolição dos prédios, né? na implosão dos prédios. Aí uma coisa importante que você falou, seguindo os projetos né? para construir a casa de gesso, um projeto aprovado né? dentro da, do, do, do, das normas, você construiria a casa para a pessoa sem medo, e isso é importante porque se um peão qualquer pega e vai construir uma casa com bloco de gesso do jeito que ele quiser, que se a casa cair, o que, que as pessoas vão falar? O bloco não presta. O bloco não presta, mas ninguém vai o falar. Jeito. Ninguém vai falar. O peão, o peão fez de qualquer jeito lá. É, então. então é eu preciso, é. é preciso ter essa responsabilidade, né? Porque é. isso também não é para, não é só para o bloco de Jesus, para qualquer casa, né? De qualquer jeito, até se você usar o convencional. É, o problema é que o convencional e o não, como o bloco convencional o baiano, ele abre muita brecha para, entre aspas, qualquer um chegar, enfiar o um bloco ali, cola um do lado do outro, tá bom, e casa. Não, não é assim também, né? Não é assim. É, já esse bloco de gesso, ele exige um, um procedimento, ele exige um procedimento, uma ordem certa, um método, tem um método de, de, de trabalhar com ele. Não é uma coisa de outro mundo que só os especialistas nada conseguem fazer. Mas, mas é um método que tem que ser seguido, entendeu? Seguiu o método, acabou o problema, né? Você não tem... não dá problema, né? Melhor dizer. Meu amigo, né? Siga as regras, você não vai ter problema. É isso mesmo, é isso mesmo. Bom, é, agora, é, você tem algo para nos contar sobre desvantagem? O que, que você sentiu assim, de desvantagem que você queria falar? Cara, acho que desvantagem em questão desse material aqui não seria uma desvantagem em si. É mais um hábito do brasileiro mesmo, que é, em questão de você ter que comprar tudo picado, você vai lá e compra um milhão, um, um saco de cimento e um meio-médio de areia um é de areia, não sei, e faz né, três fiadas, quatro chiadas, tá bom. E aí espera, olha aí. Tchau. tchau aí, Então, é, o hábito do brasileiro é comprar picado e eu acho que uma desvantagem em questão do bloco de gesso é você ter que comprar todo o bloco de uma vez, todo o material todo fazer o projeto, a gente fez o projeto dessa casa, tem o PDF dela aqui. É... contar quantos blocos vai dar. Eu comprei 10% a mais do que eu calculei, acabou sobrando 7%. Então, você vê que o desperdício também é pouco. Os blocos que eu comprei, eu comprei 10% a mais, usei só 3%, sobrou, sobrou 7% de, de de bloco. Então, a desvantagem é você tem que comprar tudo de uma vez e fazer tudo de uma vez, entendeu? Ah, mas não pode tomar chuva? Pode. A minha casa tomou chuva. Ficou, acho que dois dias de chuva, Molho, molhou, secou, acabou, não derreteu, né? Suspiro. <risos> <risos> não é, suspiro é. é Isso é, é um minério, né? Legal, legal. Bom, agora deixa eu te perguntar, então a desvantagem é, é em relação a, eu, eu acho que é porque não tem o é, um material assim disponível, né, aqui. É, é, também tem isso também, é, o que eu senti na verdade, o que eu senti foi isso aí, é a dificuldade, né, de conseguir esse material aí, porque vem de Pernambuco, é, é o, assim, tem São Paulo ainda, tem, vai ter, isso aí já é outra conversa. Mas, assim, é um material bem difícil de achar. Quem está procurando, quem está pesquisando, sabe muito bem. E não, não tem toda a esquina. E não é bom. Se tiver em toda a esquina, é porque está sendo feito no quintal, então não dá certo. É, o, é importante salientar que os blocos são fe, é, feitos em laboratório, passados por testes e etc. E tal. Isso é muito bom ressaltar. É, são testes diários de qualidade, de segurança, de, de norma, né, então dá pra, dá pra confiar assim, com certeza. Bom, e agora a última pergunta pra gente encerrar essa nossa entrevista aqui, é, é o que você quer falar do seu coração, assim? E aproveita e faz aí um merchan da tua empresa, eu vou deixar seu contato aí na, na descrição do vídeo, quem quiser te contratar para fazer... Uma casa de gesso sem medo, tá? E depois a gente fala um pouquinho do Monster Block, que você também tá curioso, né? Mas, curioso. fala aí, o que você quer acrescentar do seu coração aí? Então, falando como, como morador, como pessoa que tá sonhando na casa própria, sair do aluguel e tudo, é, é uma oportunidade, assim... Que não acontece do dia pro outro. Não acontece toda hora de você ter a oportunidade de fazer uma casa por quase a metade do preço de uma casa convencional. Mas, assim, a pessoa estando preparado pensar e focar nesse sentido é uma, é uma chance, viu? É uma chance de... É assim, que nem eu tô morando aqui, ó, a porta aqui, ó. Tá sem guardição, eu tô não está pintado ainda, não tem cerâmica no chão, não tem laminado, que eu sonho de colocar uma laminada no meu chão aqui. Mas eu acho que para sair do aluguel, para ter uma casa confortável, para ter uma casa que, que você vai sair do aluguel num tempo rápido, num intervalo rápido, e o próprio dinheiro do aluguel você vai investir na sua casa, eu acho que é, é, meu, é, é muito difícil acontecer. E a casa de gesso é uma grande oportunidade, sim. Eu acho que é isso que eu, que eu sinto. Você tá feliz, cara? Eu tô feito novo aqui, todo dia. Eu e minha esposa, a gente olha para cada outro e fala, meu Deus. E é outra vida. É outra vida, você morar na sua casa, ter o conforto térmico, ter o conforto acústico, ter essa versatilidade de, de você poder pintar de jeito que você quiser, de, de dar o acabamento que você quiser, tanto que a, a cerâmica do banheiro a gente nem colocou no, na parede, né, o azulejo. E pode ser colocado direto, não precisa rebocar, não precisa é, endireitar a parede, porque a parede, o bloco, a gente usou linha de pedreiro, de, de, de, pesca, de pesca, linha de pesca, é um fiozinho que porque a precisão é muito grande, então na qualidade final, a cerâmica vai ali na parede que nem, nem sente o, a emenda de um bloco para outro. Então, novamente falando, como morador, o pessoa que está buscando a sua casa própria, eu acho que vale a pena pesquisar um pouquinho, vale a pena ver os vídeos do Yuri aí, acho que quem já está aqui nesse momento já viu, né? Mas se não viu, vai lá conferir os vídeos dele, que ele deixa bem claro a, a diferença dos blocos e da qualidade da casa no final. Dashô, eu acho que deve ter muita gente aí desacreditando que essa parede atrás de você aí é de gesso, cara. Você tem coragem de levantar aí, dar umas porradas na parede só pra gente tirar essa. Olá. Hã? Claro. Então vamos lá. É. Aqui, ó. a porta até a porta Sim. funcionou Ó, aqui eu, eu vou ter que marcar aqui, deixar um círculo vermelho ali que é o ponto de, de, de dar soco. Todo mundo chega na minha casa dando soco. Não sei, <risos> é. é o alvo, né? Tipo assim, é, é tipo, eu vou ter que aqui ó, pode dar soco aqui pessoal, mas na verdade pode dar em qualquer lugar, mas pra não manchar a parede mesmo. <risos> Passando o busão aqui. Bom, é, quando você tava. Só pra encerrar mesmo agora, cara, porque é tanta pergunta que eu quero te fazer, que também, mas também não dá pra deixar o vídeo tão longo assim, né? É Sim. só pra, pra, pra, pra te terminar. É, tem alguma história curiosa? Quando você tava construindo com gesso aí, o pessoal tirou sarro da sua cara? Como é que foi o negócio aí? Aconteceu isso ou não? Uma história curiosa, cara. O então, seu vizinho não acreditou? Ah, cara meu vizinho, eu vou falar do meu vizinho, ele vai saber que é ele porque é ele, né, então mas quando eu cheguei a gente falou que ia construir a casa, que o radiei já estava pronto, a parte de, de hidráulica, de esgoto já estava tudo ok eu falei para ele que ia começar a construir era outubro, era começo de outubro ele perguntou qual que era a previsão de eu terminar a casa, né ele falou que será se, se até o meio do ano que vem já estava pronto, né o cara, a gente estava em 2020. Então, será que no meio de 2021 já estaria pronta a casa? Eu falei, meu irmão, antes do Natal, eu vou estar tá morando nessa casa. Eu vou estar tá dentro da casa, pelo menos. Aí ele meio que... Ficou a cabeça um lado, outro, ué. Aí eu expliquei para ele que ia ser o bloco de gesso, que o procedimento era mais rápido. Enfim, aí ele deixou para lá. Aí, cara... Ele diz ele que falou para a esposa dele, né? Que a gente pretendia morar até o Natal. Os dois olham para cara e falam: Nossa, coitado desse menino, tá sonhando demais. Aí no, no terceiro pro quarto dia, acho que já tava no ponto da. Mais, passando das portas, né? na altura dos blocos. A gente tava colocando uma fiada mais ou menos por dia. E aí com quatro fiadas a gente já tava aqui, né? No quarto dia a gente já tava nessa altura. Aí ele olhou e falou: Meu Deus do céu, vocês vão. Eu preciso falar antes do Natal, para ver se você vai ficar aqui. Vai entrar pra morar na casa antes é, do dia das crianças, seria dia 12, né? E é isso aí, acho que foi o mais, mais interessante que aconteceu. Curioso, né? Legal, cara. É, o bom é que isso aí vai ficar né, na, na, guardado a vida toda aí pra, na memória, né? Da sua e da sua esposa. E agora nesse vídeo aqui também, né? Então é isso, cara. Bom, é, você quer acrescentar mais alguma coisa? Tá tranquilo para você? Não, acho que isso, a gente conseguiu passar a mensagem, né? Acho que era isso. Então, beleza, Então, beleza. Depois a gente pode, depois do futuro gravar mais vídeos, tal. Quando você tiver fazendo uma outra casa também, se você quiser gravar é. e, né? Falar, o Yuri, pega aí esse vídeo aí, põe no seu canal, tal. Então, tudo bem, vamos encerrar, quero agradecer muito é, essa sua boa vontade de ter dado essa entrevista, porque, como você falou, é, muita gente quer construir a sua própria casa, né? Se a pessoa Nossa. às vezes guarda dinheiro 10 anos, cara, e aí ela entrega o dinheiro para um pedreiro, o cara às vezes some com o dinheiro, a gente já sabe que isso daí acontece, né? E no gesso... É preciso ter uma especialização, como você falou, e não dá para o cara sumir com roubar uns blocos de gesso também, não tem condição, porque ele vai deixar uns rastros, né? Porque... Não dá trabalho que dá para carregar o... <risos> o, tabuido, o negócio. Então, e, e se uma pessoa pode fazer a casa dela e para cair para dentro, né? Como a gente chama, cair para dentro. É bom, e, cair pra em 15, 20 dias, né, 30 dias, vai vamos colocar estourando... É já... Alto, alto, 30 dias, muito alto, até. Então, como é que é? Não entendi. É que é, 30 dias, se a gente for falar da casa de gesto, é muita coisa ainda. É Muita coisa, a gente. Meu, 20 dias, você já está com porta, janela, é, conduíte, caixinha instalada... Elétrica passada, porque, meu, é muito prático. É muito prático. Mas vai continuando, desculpa. Não. Então, e ainda por um preço bem menor, né? Porque você falou que você gastou é. aí, vamos arredondar, 20 pau, né? E você ia é. gastar 80? É. Nossa. É um é. 60 pau de economia, pó! É, então, porque hoje, ó, o brasileiro, as prioridades. Prioridade. prioridade. Se for para o brasileiro financiar um carro de 20 mil, ele pega. Mas se falar para ele que ele vai gastar 20 mil na casa, no material da casa dele, ele, ele vai pensar duas vezes ainda, entendeu? é uma cuidado com isso aí também, a gente tem que policiar, né? É, sim, temos que atenção a tudo isso. Cara, muito obrigado pela sua participação. Você com certeza ajudou muitas pessoas, espero que muitas pessoas sigam o seu caminho. E nós temos aí o Monster Block Evolution, você... É, isso ah, aí é monstro, isso aí é monstro. <risos> esse aguenta tudo, cara, esse bloco é muito bom. Qualquer dia a gente vai se encontrar pessoalmente para falar, você vai pegar o bloco na mão, vai fazer uma casa de Monster Evolution, e aí a gente vai fazer um outro vídeo, fazendo as comparações entre o bloco que você usou e o Monster Evolution, beleza? Topa? Porra, oh, com certeza. Demorou. Então tá bom. Bom, eu vou deixar seu contato aí, quem quiser te contratar, tá bom? Beleza. dá um salve aí, hein? <risos> Manda um salve aí pra quem você quiser, aí. vai lá. Ah, eu queria mandar um abraço pra todo mundo que ajudou aqui, tem tantos nomes, não consigo, se eu for falar nome, eu vou esquecer um ou outro, então Aham. todo mundo que ajudou aqui, desde carregar os blocos, a, a limpar o terreno... É, carregar material aqui tudo tudo fazer a casa tudo um obrigado muito grande mesmo a todo mundo que perdeu que esse projeto aqui eu tô, tô aqui no vídeo com vocês mas é muita gente envolvida muita gente querendo querendo o meu bem querendo ajudar mesmo cara uma coisa que a gente não falou você vê não tem não tem fim negócio tomar 19 minutos aqui já ó. É, você acha que mulheres consegue, conseguiriam construir essa casa? Com certeza, com certeza, porque o bloco de gesso é mais leve e ele, a precisão que ele consegue dar, que ele consegue dar, é como eu disse, seguindo linha, seguindo crumo seguindo régua, regra, regra, não, não tem essa limitação não, porque é um bloco leve. Esse meu bloco aqui ele é maciço, ele é 10 centímetros de espessura, maciço. Ele é de 34 quilos. Então, no caso, se fosse mulher trabalhando, eu sugeriria que... Sugeriria, existe? Existe, existe. Então tá ótimo. É, que fossem duas mulheres, né? para não... Ficança não... menos, é mais prático, né? Mas tem a versão dele mais leve também, que dá para trabalhar com uma pessoa só, que acho que são 24 quilos. Mas em questão de, de execução, normal, normal. Beleza. Fiquei feliz, fiquei muito feliz. É? Cara, agora eu juro que eu vou encerrar, senão vou, vai mais 19 minutos aqui a gente conversando. <risos> tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado aí, tá bom? Muito, eu que te, que te agradeço aqui, muito obrigado por ter cedido o seu tempo, cedido a sua boa vontade. Você que está que nos assistindo aqui agora, pessoal, se você quiser né, é, saber mais a respeito, pode ligar direto para o dar você pode deixar o seu telefone, né? Pode deixar o contato aí do Grupo Nevada. Grupo Nevada, fala direto com ele, ele resolve seus problemas de construção e... A maioria das dúvidas, né? A maioria. Isso, porque eu tenho experiência no assunto. quiser, tiver aqui em São Paulo, aqui na capital, também construir, liga pro Yuri e a gente também resolve o seu problema, entendeu? Então, é isso. Fechou? Fechamos. Beleza, então, amigão. Obrigado, hein? Fica com Deus aí. Tudo de bom. Fecha. Obrigado. Tudo de Bom sucesso.